Pessoal querido do canal do Cícero Ferreira, eu acabei de chegar de viagem, aqui está a minha esposa querida, lá no fundo o seu Deca sentadinho, Olá, aqui está gente. a Madalena e a nossa amada Maria, Maria Celeste. Celeste. Cássia, a Cássia <risos> ama muito você, Maria Celeste. A Cássia, a Cássia de Brasília te quer um bem, mas um bem que dá gosto. A Josiane também, do Rio de Janeiro, também Não. ama muito você, ama muito seu Deca, ama Rosane. muito... Ama muito... Eu falei o quê? O Ô, Geane, me perdoe, querida. Eu, eu tenho esse mal, eu já falei... Eu já falei um dia desse que eu tenho esse mal. Eu confundo alhos com bugalhos. Conta nomes, viu? Então, não repara. Jeane, do Rio de Janeiro. Tá certo? Amo muito vocês. Registrado esse momento aqui. Vou aproveitar passar ali no seu Deca. Dá uma licença para nós aqui, viu? Seu Deco, olha Seu Deca falou para mim, gente, que tava trabalhando lá em cima, umas banana, capinando banana, fazendo uh, um aceiro na beira do sítio do, do que ele tem lá. Mas depois ele vai conversar mais comigo porque o filho dele vai tirar leite ali e eu vou correr lá gravar um pouquinho. Tá bom, seu Deca? Dá uma licença pra mim? banana? Ah, o rapaz tá apaixonado, gente. Cantando aqui. Canta pra nós ouvir então, Daniel. Oxê! Onde a cantando? Então gente, nós saímos hoje lá da nossa cidade, e nós viemos pra cá, e o tempo tá tão seco, o tempo tá tão. Mas a gente falou, não, nós vamos assim mesmo. Encontramos alguns carros aí com o capô aberto, por causa do calor, mas Deus nos trouxe pra cá, tranquilos, chegamos bem, já vamos começar já a registrar pra vocês aqui. É, o, o, o nosso amigo Daniel mais uma vez O Daniel estava meio de molho esses dias Fez uma cirurgia no olho Aquela última vez que eu vim aqui Que eu filmei as flores do Daniel Ele tinha feito uma cirurgia no olho Acho que eu nem comentei né Daniel Acho que eu não falei nada E hoje você está bem já né Está bem, já está trabalhando E nós prometemos para o Daniel Trazer para ele umas plantas Deus nos deu graça Nós, nós nos lembramos Trouxemos para ele embelezar O sítio dele lá embaixo uma palmeira imperial Um pé de pinhão Que nós já pegamos na semente Fizemos várias mudas Trouxemos para ele, ele também E uma paineira, gente Que eu encontrei No pé do, do muro Praticamente ela ia morrer Porque assim que o pessoal passasse fazendo a limpeza Ela ia morrer Eu tirei de lá Coloquei ela no lugarzinho, salvei ela E está aqui pra dar para o Daniel plantar Também se ele quiser plantar e mais uma vez, toda vez que fala um negócio de leite, Daniel, eu lembro de um rapaz ah. chamado Marco Lianca Frio. E uma vez ele brincou comigo e falou assim: Eu ainda quero ver você bebendo leite direto da vaca, filho. Por conta disso, ainda pegamos uma amizade muito bonita. Mas ele não está no Brasil, não, tá em outro país. Olha lá, Marco, mais uma vez tá aqui o rapaz tirando leite, ó. maquininha boa de fazer olha Essa vai dar mais ou menos quantos litros Há uns oito litros né? uns oito é com maior. poxa vida certo. que beleza não tá, é boa Que, que é o costume, né? E ela parece que é mansinha, né? Mansinha. Ela é mansinha. Enquanto o Daniel tira, ela se alimenta aqui, ó. Vai se alimentando ali. E assim vai produzindo mais leite. Com saúde. Ela bem cuidadinha. Dá nisso aí que vocês estão vendo. A cabecinha dela tá dentro ali, ó. aí embaixo e seus irmãos estão fazendo o que hoje, Daniel? Ah, eles estão a tá colhendo a bolinha, né, todo mundo trabalhando agora, agora as batatinhas ainda não é hora não? ainda não é hora de colher então estão colhendo abóbora. abóbora? e as abóbora vão até quando a colheita? ah, vai, vai até que? Até porque é a 20 de novembro. Ou menos. Mas me fala uma coisa, estão aqui perto? Hã? Estou aqui perto? Estão. Tá. Mas não está naquele lugar que aquela vez eu fiz a matéria com vocês não? Não. Está em outro lugar aqui. Outro... É, estão aqui para perto do cedo ali. E a nossa é aqui em cima. aqui. Uma abrinha nova aqui em cima. Mas de vocês estão tá colhendo já também? Vocês já, Hoje eu outro já. Ah é? Hum. Amanhã vocês vão mexer lá não? Vamos, não. Então é capaz de dar uma chegadinha lá amanhã para okay. registrar também. Vou chegar. Essa não é a, a abóbora dela não, né? Não, essa, essa é a flora. É, outro, é outra, outra, outra qualidade. É outra qualidade então essa eu não tenho matéria sobre ela, não. Amanhã você vem ali, até 9 horas, 9 meses, não é muito de coelho. Se eu vim aqui, 8 horas, vem ali, então... É, muito porque bonito. normalmente vai esquentando demais, é, né? Nove, é, é 5 horas, eu também tô no pé do 5, bem cedinho né? Ela ajuda a cortar. Aí eu leio, você vê a barra aí. Então, rapaz, eu tava... Nós estamos conversando e você tô vendo ó. É uma melódica com espuma. Aí se foi ia dar um seio ali que tem, né? Vamos oh, ver. Ô, Daniel. Quando eu arranca a batatinha, eu lhe trouxe a senhora firmar um dia. Uma... Ah, sim. Daniel, De existe uma máquina chamada desnatadeira, né? Até que existe. Eu ouvi falar dela e cheguei a ver até a máquina. Manual. Aqui eu tô falando é manual. Essa desnatadeira, quando você coloca o leite, você coloca o leite... Em temperatura ambiente, ele pode estar gelado pode, Ele pode estar sendo tirado da, da vaca na hora Ou ele pode estar guardado e depois você coloca lá, como é que funciona? Não, ele pode, pode colocar na hora Na hora também na hora. Aí ele separa então o que do que? Que ele tira a nata? chama desnatadeira, não é isso? Tem dois biquinhos que eu vi lá é, é Aquela lá, é, lá é esfriador, não é você tá falando? Não, o rapaz, o rapaz deu nome de desnatadeira tem dois biquinhos neles. Ah, assim. Onde você viu? Qual é o sítio? Eu vi, eu vi é lá em Limeira numa fazenda, ah, não, de um, um senhor que tem lá, é. Ah. Ele vai mexendo na manivela, coloca o leite, vai manivelando, manivelando, aí do um aqui, lado... Aqui, aqui só de lá, só de sítio assim mesmo, assim, na roça, assim, de nada não. Ninguém não tem aqui pra cá. Não, né? Não, ninguém não tem. Eu vi lá, é normal, eu tem achei que... Tem. É só que... Aqui, aqui eu tem, vi... um tanque, tem o leite, põe o tanque, né? Se só. Um leite... Aí depois do tanque vai pro caminhão, caminhão vai o caminhão leva caminhar, embora. Osmatadeiro não tem. Esse aí eu não, eu não Como eu vi assim, ele conversou comigo, eu só vi, não tive o privilégio de ver funcionando. então... Ele, com certeza, ele, é nada ele faz o a a def... margarina, né? Faz alguma coisa. um produto bom, né? Lógico, a manteiga. Você tirou hoje cedo também já? Que hora? Nove horas? Não, o leite das vacas? É. Não, é quatro horas cheio que cedo. Da cinco, manhã? É, o leio, cinco horas já passou hoje. Eita, meu Deus, olha eu aqui dormindo de o Hoje quatro horas, a dei aqui, quatro horas o piscarinho tá cantando já, ué. Bom, isso é mesmo, né? O piscarinho tá cantando, é. esse ano vamos mudar o horário, então nós já estamos... Verdade mesmo, porque eu, eu acordo cinco horas, né? Já tô acordando com o sol alto, praticamente? Então, tá uma outro, coisa... quatro horas eu levantei, o piscarinho tá cantando. É. No caso, você vai tirar só você agora. Os outros meninos estão trabalhando fora, né? É, eu e o meu irmão ali. Eu estou na fonte lá, lá, né? tá aqui? Tá. Olha só, eu vou acabar tomando uns tapas dele. Deixa ele lá. <risos> vai. Tirar é no... Ai, ai. Deixa ele é. lá no aniso. Deixa eu ver aí, seu. É a medida aí, ó. aí tem oito com nata. É oito. Vai com dar nata. Seis, oito, nove. seis. É o seis, sete. Seis leite. sem nata. Beleza, né? Graças a Deus. Onde é que ele tá. Ele <risos> é, tá lá. Ó pessoal, o Anis tá ali quietinho, <risos> eu não sabia que ele tava ali. Ah, quem cara, falou, cara, quem cara, falou cara, do anis cara. pra mim foi eu. o Daniel agora, falou, você tá tirando eu e o anis. o Anis ali caladinho, ó. O Daniel vai surgir no outro, vai pro berano, tentar tá no, verão, tentar no sol, no sol. É, por enquanto você não pode estar tá no sol ainda, né? Hein, ah, é. Daniel? Hã? Por enquanto você não pode estar tá no sol ainda, né? Eu tô aqui, pai. Eu então, é. você tá, então você é. dá uma bênção de Deus mesmo, tá perfeito. Okay. Oh, coisa boa, meu Deus. Que coisa boa. Porque mexer na vista já é problemático, né? É, Mas você foi bem-aventurado, né? A feminista falando que tá com o bezerrinho? Mas é deitada lá. Está ah, é deitada? É. Não estou vendo ela, não. Olha, olha o bezerrinho que foi mais lindo. Estou né? vendo lá, lindo. Estou vendo também o uber daquela vaca ali. Que coisa mais linda também, ó. Ela fica olha que coisa mais linda do mundo, gente. Eita, que Deus é maravilhoso. A carinha dela aqui, ó. Só ruminando. Só ruminando, né, nega? Hã? E o Anise ali caladão. Eu não tinha visto ele ali não, gente. Anise, você tem uma admiradora no meu canal, viu? Você já sabe disso, né? É Você sabe disso, né? Você sabia, Daniel? Rapaz, ah, mas esse dia ela entrou em contato comigo mais uma vez, carinhosamente, deixou o telefone dela. Mas aí quem vai responder é o Anísio, não sou eu, né? Enquanto ele ficar quieto, minha querida minha querida amiga, enquanto ele ficar quieto, eu vou ficar quieto também. É lógico, é isso. No dia que ele falar alguma coisa, daí eu posso até falar também, né Anísio? A gente nunca pode... Ir. É da resposta pelos outros então eu não posso também e agora é o um horário bom um morário gostoso para trabalhar tá mais fresco né é a cara disso tô falando e o molequinho ali tá pegando o resto ali mas tá batendo ali para mamada tá dando gosto Esse já foi, Anísio? Já foi. Já era. Dá o quê? Uns 8 litros também, né? Dá. Dá uns 10, né? Dá uns 10 litros. De uma só? É. Só não. Deixa eu ver ele colocar ali. Aí você já encheu. Esse, litro aí, esse aí vai dar 18, né? É. 18 litros. Produto natural. Bom demais, bom demais, bom demais. E tem um também ali que já tá. Olha que belezinha. Eu, o outro está indo até de ré, ó. Esse aqui não é para mamar, é mamor, aqui. Ah, esse aí não é, não? Não. Ô, oh, Néo, aba aí com o ah, né? Vem e bem outro pouquinho de. Toca ela no coxo e fala, lá. Ali, agora o aniso chama a cria, entra, vai direto na mãe aí inicia aquele processo, né? Aniso, já dá, dá uma puxadinha primeiro para liberar, né? A outra mamãe deitou lá no chão, lá ó, o filhote tá, que tá. Essa é mais bravinha, nisso. Vai, menino, sai fora. Ele quer porque quer lá. Fala rapaz, curioso Não disse isso não mesmo a mãe deitada lá e tá que tá pegando a parte dele olha que belezinha dá, dá até gosto quando você pega um animal assim né dóce desse jeito né, Eu não vi, né nunca, tirou lei. nunca tirou lei dela olha só e desse tamanhão hein que porte bonito que ela tem né qual que é essa qualidade essa raça Olha só o holandês! Agora ela vai ter o primeiro baby dela? Que bom que eu tô gravando ela antes de ter o filhotinho, né? Assim a gente pode depois ver o antes e o depois. E o outro tá lá fazendo o maior malabarismo pra poder mamar, ó. Coitado, tá até de joelho. Anis, esse aí vai dar mais um, o quê? Mais uns um 5 litros também? Um quê? É. Um 6, Um 6, 7? Um 6, 7. Eu estou com um amigo, gente, que ele teve a felicidade, ele vai agora me ouvir falando, comprar um, uma terrinha lá no Espírito Santo, mas está numa alegria que nos cabe. Daqui uns dias ele vai ter tudo o que ele precisa para ter uma qualidade de vida. Porque viver na roça é qualidade de vida, não tem nem o que falar, né? Ali o Daniel com o famoso banquinho que tira senda para tirar o leite. Colocando mais leite lá dentro do do balde. Isso é bom demais. Qual é o nome dessa vaquinha aí? Qual é? Essa vermelhinha aí. que está tirando leite dela? Maiara. Maiara? E aquela bonitona lá que tá prenha, aquela pretinha? Pretinha não, malhada, né? Não, a outra que vai ter bebê pela primeira vez. Não sabe? E a vaca meiga é uma beleza, você pode... Ficar sossegado que ela não ataca mesmo. Mas tem umas que eu vou te falar, se bobear, pega mesmo, hein? E uma vez, mamãe pediu pra buscar leite numa fazenda vizinha da nossa casa lá na. na onde nós morávamos e eu dei uma de bobão, fui passar no meio das vacas depois de tirar o leite, rapaz! Perdi até o rumo. O, o, o, eu tinha levado um. na época não tinha garrafa plástica, era só vidro. Sorte que o cara botou um sabor com capricho mesmo, que aquilo caiu que da minha mão só rolando no meio do. e ela atrás, pega, não pega, pega, não pega, eu escapei, passei no meio dos, dos arames, que para minha felicidade era arame liso já. Passei no meio daquela era milíscica até hoje, tô tentando descobrir como é que eu fiz aquilo. Eu vou falar pra você, tomar carreirão de, de boi e, e, e vaca é um negócio meio complicado. O que será que aquela galinha tá fazendo ali naquele lugar, hein? A vaga tá de boa, e tá lá, ó. Ah, tirando carrapato Vou falar a verdade Porque tem gente que não gosta de galinha caipira Ó oh, quem tá ali, pessoal Ó oh, quem tá ali, ó Olha lá meu companheirinho ali, ó você tá bom, moço? Bom. Tá com saúde? saúde coisa boa te ver é. Eu saúdo dois anos e... Do... um... amém. Coisa boa, menino já vai embora. Ah, Bebou um leitinho. É, vai beber um leitinho com café, hein? Você é esperto, hein? É, o senhor gosta do leitinho. É, mas gosta mesmo, hein? O leitinho. Cuidado com ela ali, que ela é meio esperta. É mesmo que... Ela me avisaram que ela gosta de pegar um caboclo. Ela gosta de pegar um caboclo com uma garrafa de café na mão. Vem, Davi? Ela gosta de pegar um caboclo com garrafa de café na, na mão. Olha lá que beleza. Esse aí é do seu deco ou é seu, Davi? É Não, eu tô valendo esse café com leite, é pro seu deco ou pra você? É pra mim, Ei meu Deus amado, que coisa boa. Bebe com gosto, hein? Gente, esse aqui é uma preciosa pessoa, eu amo esse menino. A minha esposa gosta muito dele. Um dia ele falou assim pra mim, eu gosto de você, rapaz, eu gosto muito de você. <risos> Falei, eu só não imagina quanto que eu aprendi a te amar, meu querido. E a gente vem aqui, essa atenção que ele dá. Como Deus é maravilhoso de dar essas pessoas pra mim, gente. Agradeço 24 horas por dia por essas amizades. Não é à toa que eu tô criando um pezinho aqui, viu, Daniel. É. Tô criando um pezinho aqui, hein? <risos> Tentei negociar com o seu Deco, peça de terra e falou assim: não, não, vou vender, não, só tô comprando. É. Ei, aí, a biquinha tá começando a secar, cara? Esse é do pai? É. Gente, eu vou acompanhar o, o, o Davi ali, que eu acho tão bonito quando eles fazem isso. Eu vou acompanhar ele ali. Se eu vou nessa câmera, vocês não reparam, não? Que eu tô em cima de um. Já disse, já disse, já disse. Eu vou lá que eu acho a mais, coisa mais linda é, é o que esses meninos fazem com esse seu Deca. Faz questão de mostrar pra vocês o amor que eles têm. Você viu que ele foi lá. E Agora ele vai trazer aqui pro seu Deca. E eu vou acompanhar. E seu Deca tá na maior prosa com a Madalena ali. Olha que beleza, ó. Davi trazendo o leitinho do pai. Aí que beleza, ó. Importante. Aí o, o Sildeca tomando o leitinho que o Davi trouxe, sabe que gostoso? É um leitinho. <risos> Essa hora. Cafezinho feito no ato. Tudo bem? Hein? Olha lá como é que ele é com a Madalena, ó. Eu gosto. ó. Você viu? Ele, é muito, ele tem um coração, gente do céu. Ele é muito meio, meu Deus. É. Aquele povo vem abraçar a gente. Aqueles rapazinhos têm um amor mesmo. O, Deca, o senhor já faz essa obra abençoada de ajudar a pai, de ajudar o lar dos velhinhos? Quantos anos? Ah, já faz muito tempo. Muitos anos, né? Fazer desde que começou. Desde que começou as ilhas, o senhor vai lá e... O senhor falou bem, o senhor leva vassoura, Leve. eu sei que o senhor leva abobrinha, leva batatinha, o que tiver... Feijão. Feijão, o senhor leva. Leitoa. Porque às vezes a O negócio é o seguinte, seu ajuda, Deca, quando eu ficar vou... velhinho vou vir pra esse asilo aqui então. A gente ajuda. Né, Madalena? Vou vir pra esse, pra esse asilo aqui de, de Puiuna, porque seu Deca tá levando feijão, levando porco, banda de... né? É, ué, lógico que eu vou vir pra cá, seu Deca. Levo a alegria, o amor que a gente vê que psiu, aquele povo tem na gente, a gente tem amor mesmo Vê que vale a pena a pessoa viver conforme chegou o momento, porque nós vivemos bem hoje, amanhã, amanhã nós transformamos. É, ué, mas é lógico. Para ela agora mesmo, lá no azar, e tem uns que a gente trabalha muito junto, chega lá e chora, mas nem falar pode. oh meu Deus do céu, né Sudeca? Os problemas do bicho, na garganta, ou até que a pessoa vai ficando sem poder falar e é triste. Ainda mais quando é um amigo de infância amigo que o senhor foi criado com eles, né? Junto, às vezes pescava, aquele falava em tarefa, pegava aquela tarefa na madrugada, aquele povo suava, que passava a mãozinha, assim, derrubava sal do braço. E hoje transformou... Está numa situação lastimada, uma situação né? Situação difícil... Que só mesmo quem sabe, quem ama, quem tem coração para sentir isso, né? A, a gente sempre fala, vai lá dá muita força, porque o importante foi um vencedor, um hum. trabalhador, honesto. Aquele, a, aquele povo, a maioria que, que, que a gente trabalhava junto, que tem muitas, umas vidas. Aquela senhora catava batata. Era aquelas... O, o pão de cada dia vinha com o suor. E, era, e é tão abençoado hoje a gente ver o importante a vida. Agora que se não ficar velho, morre novo. Então, e não, não, não, não quero local, morrer novo, não. não o, quero. O, eu tô com 61 anos, vou fazer 62, mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Graças a Deus, primeiramente, eu fui muito abençoado, porque eu tava até falando para Madalena, numa certa ocasião, fazendo uma brincadeirinha lá no nosso Facebook, e verificando quantos que estavam vivos da minha, do meu tempo de jovem, que a gente acabou... Perdendo o contato, depois por conta do Facebook, nós voltamos a nos reencontrar. Seu, seu Deca, eu acho que, daqueles jovens com os quais eu fui criado, vamos dizer aí, 15 jovens amigos chegados mesmo, deve, deve ter aí, fora eu, logicamente, uns 4, 5 no máximo. A maior parte já foi, uns por bebida, outros por acidente, outros por desgosto, tirou a própria vida. E, e sabe, outros sumiu no mundo, não sei onde é que foi parar. Então, a gente, não, isso não posso garantir, mas. Ver um amigo que, foi, que trabalhou com a gente, que lutou com a gente, que o senhor falou, passava a mão, caiu sal no chão. Vendo numa situação dessa, dentro de um asilo. Uns não podem falar, outros não podem... Ô, oh, meu amigo, dói, dói, né? O senhor tem que ser muito grato a Deus, seu Deca. Eu sei que o senhor é, não, não o senhor tem, não. Eu sei, eu sei que o senhor é grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. E olha, depois que o senhor ficou conhecido pelo nosso humilde canal, muitas pessoas tem entrado no canal, tem te mandado abraço, tem te mandado dizer que te ama, tem pessoas que para, ver tudo aquilo que o senhor fala, tira boas coisas do que o senhor fala, o senhor se tornou um homem mais querido ainda, depois que nós tivemos o privilégio de te conhecer. E, e te conheci como? Justamente numa festa de carreiro, o senhor trabalhando, lutando para servir refeição, acho que para nada nada umas duas mil pessoas. Foi quando eu te conheci. Já te conheci já fazendo algo maravilhoso. Aí pronto, aí foi paixão à primeira vista. Então, né? mas a gente só agradece a Deus pelo elogio de vocês que a gente não merece. Merece, já te falei que merece. Porque se não merecesse, ninguém. E outro, ó. Se não merecesse, um elogia o senhor de Brasília, outro elogia o senhor lá do estado do, do Paraná, outro elogia o senhor aqui de Minas Gerais mesmo, outro elogia lá de Rondônia. Outra elogia do Rio de Janeiro, quer dizer, então que senhor é uma pessoa que, poxa, né? É sente... de tirar o chapéu, é de tirar o chapéu. A gente se né? sente tão pequeno na presença é pro... justamente... de a criação, tão bem f... a valorizar esse, esse resto que, que tá, as matas nascentes, a criação de Deus é tão bonita e os homens não tá pensando... No, no, no, país, no que no está vindo aí, né? no futuro no, no, do que a gente tem ainda pela frente. Os nossos é, os nosso netos. É, que é o meu neto, caso, agora já são os netos, né? Porque nós já temos, vai inteirar sete bisnetos Sete bisnetos? Bisnetos. Bis Eita bem, neto, graças 27. a Deus, hein? 26 netos, sete bisnetos Agora nós vamos ver se, se Deus quiser de ver os tataranetos chegando. Mas a gente já pede muito a Deus que agardece muito mais do que pede. É, nós temos que ser é. assim mesmo. O nosso mal, se eu, der, se eu falar uma coisa agora aí, nosso mal, eu sei que eu sou assim também. Nós precisávamos ser mais agradecidos. Eu sei que quando eu vou ao culto de oração, que eu dobro meu joelho, eu deveria ser muito, muito, muito, um milhão de vezes muito. Agradecido a Deus. Olha, é, se eu pudesse, eu vou falar aqui, e quem vai assistir o vídeo vai saber do que eu estou falando. Se eu pudesse dar um abraço em cada inscrito que Deus tem colocado no meu canal, em cada visitante que tem passado, deixado seu like, se eu pudesse dar um abraço em cada um, eu acho que eu, acho que eu choraria no, no, no, no, nos, nos braços de cada um. Porque foi graças a esse canal que eu conheci tanta gente boa, gente que eu converso, seu Deca, como eu estou conversando agora com a senhora de Alfenas, uma senhora por nome Carolina, eu nunca vi essa mulher na minha vida, só tem uma foto dela no meu WhatsApp, aprendi a amar. De coração, como uma irmã querida que, que você, quando vem de um bom lar, você tem. O senhor foi assim, tua família foi assim, os, os amigos visitantes do meu canal que vêm, muitas vezes eu não sei quem é, mas eu sou grato a Deus por, por eles. Nós temos que ser gratos a Deus mesmo, o senhor está certo. A, a, a, a maior riqueza que a gente sempre está pedindo a Deus para conservar os jovens chegando, os netos, aqueles rapazinhos, as mocinhas, que não fique pegando os becos de alegria, o lado que é, tá, é restrito, não entra. Porque vai às vezes com os amigos para o um lugar errado e a gente não queria, queria que todo mundo respeitasse a vida, esse, esse tronco que Deus dá, que cuida de nós, porque ele, ele dá a vida, dá tudo, dá o pão, dá tudo. E às vezes a pessoa ainda fica indo para os lados escuros, pegando os aqueles amigos que vai destruindo as famílias e hoje a gente faz oração pedindo a Deus que cuida dos jovens e que cuida dos professores também porque a gente vê tanta judiação porque entra às vezes um ali e atrapalha tudo, porque a, a gente vai por sentido quantas mortes que a gente já viu falando. Professor apanhou, professor foi muito sacado. Professor é aquele que coloca a pessoa no. Um caminho que ele busca, que nós tudo precisamos. Eu, eu lembro, Sr. Deco, que no meu tempo, meus professores eram como meus segundos pais. É, eu professor. lembro. E outra, eu tomei umas reguadas boas, merecidamente, porque a gente, naquele tempo, era sapeca demais da conta, mas eu tenho saudade, porque eram meus segundos pais. É, o que faz a pessoa, amanhã, é aprender é. a respeitar o homem da escola. E não perder, não matar a aula. Porque a gente que, que tem muito neto, que, que participa, às vai lá no colégio fazer, os pais estão tá aqui trabalhando, mas os filhos estão tá lá fora. Vai matar a aula por causa daqueles que não tem o que fazer. Tira as crianças, muda o, o rumo, porque os pais estão tá num. Conceite, achando, meu filho tá lá, tá lá no ginásio, tá lá sim, mas não respeitou a, a autoridade lá, fica lá fora. E quantas vezes que eu fui lá, que, que eu, eu também vou lá no colégio, faço visito, das escolas, essas netinhas okay. pequenininhas, essas menininhas que, que tá aí, ó, eu vou lá no presinho e assim fica feliz, porque a gente vai ver as crianças comportadinhas, aquela alegria, aquele amor que as professoras têm nas crianças. Mas acerta, 99, se der uma fainha, chazei vai pro MgTV, já vai lá pro Conceito do Telar, já vai pro... Aí perdeu tudo que fez. E assim é a vida, porque trabalhou, cuidou, mas esparramou um copo de perdeu tudo que fez. É, infelizmente é assim. E, e é a vida que os pais também precisavam olhar, respeitar o bem. Sr. Deca, eu lembrei de uma coisa, <coughs> até cortando um pouquinho o senhor, só para mim não esquecer. O senhor tem 12 filhos ou 10 filhos, 12? É 14. Mas vivos? Doze vivos. Vivos, quatorze que o senhor deu, deu para o senhor e para a dona Sevilla. Fala para mim devagar, porque esses dias me perguntaram os nomes dos teus filhos e eu não soube responder os nomes de todos eles. O primeiro é o? José Divino de Pádua. Esse está vivo ou? Está vivo. Esse está vivo. José Divino de Pádua é o mais velho? Mais velho. Segundo? Segundo João. Sabendo de Padre. Que eu conheci aqui o dia que eu vim ali na ba... Que eu fui ali nas batatinhas que estava lá. Sim. Terceiro. A Maria Celeste. Maria Celeste. Depois. O quarto, o Aniso. Aniso, que estava tirando Sabendo leite de comigo de ali. Padre. Certo. O quinto, Daniel. Daniel, que estava ali tirando Sabendo leite de também. Padre, também. Sim. O. Quinto, o, o sexto O sexto agora. Era o Joel. É o que morreu. É o que morreu. Joel. Morreu. Morreu. Depois. O Dalmo. O Dalmo que mora aqui em cima. Mora ali. Que eu passo ali. Depois. A Luz Helena. Essa eu não conheço. Aquele Marcelo, que Mar... Não, mas eu não estou lembrado do rosto dela, um não. rapaz Marco, mexe hum. com boi. Não, não acho que eu não, não lembro dela, não. Ele, é, ele gosta de carregar, montar em boi. Está uhum. com 20 anos. Sei. Depois é o Antônio e Carlos, não está aí, né? De... Antônio e Carlos. Depois é o Isaías. Esse eu conheço bastante, gosto muito Depois dele é o também. Marinho. Marinho também, gente boa. Depois a, a menina que faleceu, Essa, Maria Gorete. Sei. Não bonito, hein? E depois o Josué. O Josué. Os 12 nomes, sabe por quê, Madalena? 14 nomes. É, 14 nomes assim, mas os 12 que dos que 12 estão 12. vivos. estava é, falando para mim, Deus deu 14 e 12 estão vivos, né? Foi uma conversa que eu tive juntamente com a Cássia de, de, de a Cassia de Brasília. Brasília. E a gente conversando e eu não sabia responder, agora sei. Olha Você só tá o, esse pé de foganvilho, coisa mais linda. Tá com a saia que dá até gosto, ó. Olha que coisa linda a saia dessa planta. Vamos, vamos lá. Vai que saia mais linda, gente. Dá uma olhada, ó, oh, meu Deus do céu. Se na terra nós já temos o privilégio de ver uma planta assim, imagina no lugar onde mora o nosso Deus, hein? Fala pra mim. Olha só, olha, olha, olha. Até a imagem aqui tá me deixando, olha. Coisa mais linda do mundo, ó. E é um pé bem, mas bem velho mesmo, Coisa mais linda, tá vendo, gente? Para as que gostam de flores, né? Para as mulheres que gostam de flores, homens também, lógico. Eis aqui. Que coisa mais abençoada, né? Bananas. Batatas. Vocês eu consigo pegar... Aqui rapazinho. Para, pode passar, pode passar, não vou te machucar não, vem. Só fala um só, dois, você não fala não, é? Quer ver? Vamos ver se vai subir. Não, não vai subir não. Vai pro baixo. Belezinha, gente. Vou isso por aqui, quer ver? Olha é que bonitinho. Vai embora lá, chiqueira. Olha lá, Madrinha, que belezinha, ó. Só que ele já chegou paquerando ela ali, mas ele parou ah, por ali mesmo. tinha uma, uma lá que estava filmando. Quem que filmando? Ele veio aí todo fogoso, parou por ali mesmo, deixou ela sem dar atenção para ela. Vai lá, rapaz. <risos> que moça bonita do seu lado aí, ó. Então tinha uma ali que tava pegando a galinha e vou mostrar pra você, né? É aqui ali mesmo. Hã? Que é o outro. O era esse? E o outro? Vem cá, vem. Só aqui é esse. Puxa. Isso aqui é o que ela tava fumando uma batata ali, estava lá, lembra? Ah, rapaz, é eu lembro. Lá começou a latir lá, é. para se fosse a morder, não mordeu foi hum. nada. Vem cá, vem. O galo tá muito chique, olha que lindo aqui ele é. Né?